Muito bem pessoal, muito bem, estamos de volta, estamos de volta é, para mais uma videoaula e hoje vou aproveitar um trabalho que eu tenho de fazer e ao mesmo tempo vou ensinar é, vocês que estão aí assistindo né? como se monta aí uma rádio, uma rádio por inteiro, né? Vai demorar um pouquinho aqui, hein? É, vai demorar um pouquinho, você vai ajeitando aí, né? Você que começou a assistir agora, vai, vai pegar o teu cafezinho, teu chazinho, tua aguinha. E vai demorar um cadinho, viu? É isso mesmo. É o professor Boira na parada, tá bom? Um abraço para você que acompanha nosso trabalho. Vamos montar justamente essa rádio aqui, a Rádio Itamaraty, a voz do povo lá da cidade de Cravinhos, né? Então, vamos lá. É, vamos lá, primeiramente. Você sabe que para montar uma rádio web, você tem que ter o seu transmissor de stream, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o nosso painel geral né, da empresa. Vamos fazer um, um sistema de transmissão. Vamos construir um painel direto lá para a Rádio Gravinho, já já. Vamos lá. Isso. É, deixa eu ver o que está acontecendo aqui nessa nhaca, é, Esse computador aqui eu te falava. viu? Ei, ai, ai, hein. É, é. Tem dia que de noite é assim mesmo. Vamos lá. É, deixa, vamos configurar aqui esse painel. Vamos chegar mais perto, né? É, vamos chegar mais perto, vamos colocar aqui 128, você que tem seu stream aí, é, abre aí o stream, né, abre o stream, eu vou, eu já tô configurando o nosso aqui, da Rádio Itamaraty, Lá de Cravinho, meu amigo PH, né, é o PH da Cravinhos FM, um abraço aí PH, você tá assistindo aí rapaz, eita, coisa boa, o menino tá crescendo ainda, né, é, não parou de crescer, hein? Deus me livre, é, vamos lá, é, deixa eu colocar aqui mil ouvintes, é, aqui é o espaço que eu vou querer aqui. Deixa eu ver aqui, vamos colocar só 3 GB, né? É, o pH é grande demais, mas 3 GB já basta. Aqui a senha da empresa, identificação Rádio Itamaraty. Rádio Itamaraty lá em rádio Itamarati, ainda bem que a outra não tá entrando no meu equipamento hoje, senão eles ele já iam é, querer cobrar direitos autorais, né? É, todo mundo pode trabalhar e é, tranquilo, é né? Só nós aqui que eu te falava, a Mega FM é uma beleza, viu? Parabéns aí, né? Parabéns. Se alguém entrar na deles, o bicho pega. Agora nós, nós se entrar no nosso equipamento, tem problema, né? É assim que funciona, mais ou menos por aí. Vamos lá, vamos... É, ver se deu certo aqui É, 3 gigas A rádio tá formada, né É, o stream tá formado 3 gb está desligado aqui o painel Olha aqui, você bem é, Você tá vendo aqui Vamos lá, ativando Ativando aqui o sistema, né Olha só, pronto Painelzinho bonitinho Essa plaquinha ridícula, deixa eu tirar daqui Que os administradores Da nossa central só, só serve para atrapalhar mesmo, né Ô, Cambada, se vocês estiverem ouvindo aí, vão trabalhar, rapaziada. É, vão trabalhar. Eu gosto muito de Minas Gerais, mas você já tá pisando na bola comigo, viu? Pelo amor de Deus. É, povo que dá trabalho, viu? Aqui tá o stream da Rádio Itamaraty. Vamos configurar ela primeiro, né? É, vamos configurar ela primeiro. Vou, vou conferir o meu gravador como é que tá. É, muito bem, tá gravando bonitinho. Essa voz feia do professor tá indo direitinho para lá, né? Vamos que vamos! E a voz está cansada hoje, né? É, parece que eu tô com 100 anos, meu Deus do céu! É, mas logo, logo faz meio século, viu, viu doutora? A doutora tá por aqui hoje, tá acompanhando, né? É, meio século, isso aí, é, só essa palavra me cansa, viu? Misericórdia! Deixa eu ver aqui, o que nós vamos configurar aqui nesse painelzinho? É, aqui tá tudo ok, é, muito bem, aqui nós vamos apagar... É, ô cambada, você que tá aí acompanhando nós aí pela, pelo vídeo, né, o pessoal aí, principalmente os meus clientes. Presta atenção aí, gente, presta atenção, depois vocês vão ficar enroscados aí, viu? Vamos lá, rádio, rádio Itamaraty. Aqui tem de falar a língua do povo, né? É, eu não sei falar direito, é, não, não sei falar bonito não, mas a gente quebra um gás assim mesmo, vamos lá. É, falar nisso, né, nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, é, das 7 da manhã às oito cinquenta, pela rádio Saudade do Sertão. É, você não conhece a Saudade do Sertão? Dá um jeito de conhecer, né? É, dá um jeito de conhecer, deixa eu colocar aqui, Jazz, é, aqui a mais ouvida, você vem aqui, você clica, só, sempre sim, né? É, a pessoa tem que ser determinada, né? Tem pessoas que vai começar um negócio... É, a pessoa já começa pensando em parar, né? Eu detesto essas coisas, né? É, você tem que ser determinado para ser abençoado até o tutano. É, às vezes a pessoa, é, você, você joga nos seus projetos no ar, o outro fala, não vai dar certo, vai dar certo caramba. Se é Deus te deu o projeto, você manda bala. Manda a bala que vai dar certo sim, né? É, o mal vem sempre é, te, é, querer te prejudicar, né? Tirar o teu sonho, né? É, os teus sonhos é com Deus. Deus manda, né? Deus manda na coisa. Vamos lá. Muito bem. Configuramos aqui. Esse painelzinho aqui. É, aqui tem os players, né? Que se você conhece o string, você já sabe. Tem um punhado de players aqui. É, a maioria são inúteis. É, eu costumo usar só esse, que é o melhorzinho. É, tem um monte de player aqui que não vale absolutamente nada. Mas. É, tá valendo, né? Importante colocar alguma coisa ali para é, poder oferecer para o povão, né? É, deixa eu ver o que, que eu vou colocar aqui para poder acionar o, o sistema do DJ. Vamos colocar apenas uma música, né? É vou colocar uma música só para não perder tempo. Aqui se apertando aqui nessa essa pastinha. Vamos fazer aqui uma pastinha provisória. É, colocar aqui rádio Itamaraty. Itamaraty. É, do meu amigão PH lá de lá de Cravinhos, né? Isso aí ele vai arrebentar com essa rádio por aí, né? Coisa boa, hein? É, muito bem, deixa eu ver aqui. Rádio Itamaraty. Saiu duas pastas, não era pra sair, vamos deletar uma. Às vezes, é, vamos colocar de novo que o trem saiu duas vezes, né? É, se fosse dinheiro tava bom, hein? É, saiu duas vezes, ó. Itamaraty. Isso. É, foi com I mesmo, mas assim mesmo, né? É, dá para entender, né? É, a diferença de I para Y não tem grande coisa, não. É, agora sim. Vamos lá. Agora, vamos apertar aqui, né? E colocar apenas um, uma música, alguma coisa assim, para poder colocar ela no ar. Senão, não coloca, né? Se você não colocar uma música, o DJ não entra no ar. Vamos lá. O que, que é que nós temos aqui? É, alguma coisa... Vinheta, vinheta, vinheta, deve ter alguma coisa aqui, né, preparado aqui, não é possível, é tudo um improviso, né, eu tô gravando em pleno sábado, acho que é umas três horas da tarde aqui, e um salzão de rachar. pelo amor de Deus, o camarada tá pegando ó, um bronzeado na sombra aqui, é, Ribeirão Preto, né, pra você que tá, é, tá na bituca aí, se não sabe que é onde nós estamos, tá, nós estamos em Ribeirão Preto, é, o lugar mais quente que eu conheço, misericórdia. É, tem lugar mais quente mas eu não pretendo nem conhecer, né? É, isso que é o problema. É, deixa eu pegar uma musiquinha aqui. Pessoal que no... é, não, ah, não tem a sua rádio ainda, às vezes está aí é, ouvindo aí, assistindo. É, de curiosidade, você, mata mais contato, né? É, para mais informações sobre a montagem da sua rádio, você pode entrar em contato comigo. 16 é o código diário, 9 dezessete. 16 é o código de área 988269117. Isso mesmo, você entra em contato que nós estaremos aí dando mais informações para você e com o maior prazer, né? Que na, o meu maior prazer é atender os nossos amigos aí do Brasil e do mundo afora. Já vamos lá clicando aqui para colocar as músicas lá. Já estamos aí praticamente colocando aí o DJ em funcionamento aí por enquanto estamos marcando aí 8, 8 minutos de aula né? 9 agora mas é assim mesmo, né vai demorar um pouquinho e vamos que vamos vamos que vamos, vamos trabalhando não esperando só pelo presidente não, vamos trabalhar primeiro vamos lá fechar, fechar, fechar com muito bem download, beleza aí, com... agora para poder entrar no ar mesmo deixa eu tirar esse gravador daqui isso aqui está atrapalhando Ó, você vem aqui informações, aqui é, gerenciar playlist, tá, é, aqui nova pasta, você vai colocar aqui Rádio Itamaraty, Rádio Itamaraty, tá, ok, pronto, formamos aí uma pasta na, no sistema, e aqui tem as músicas que Você colocou, você clica Aqui nessa pastinha é, Vem cá, clica aqui uma vez Pronto, foi lá pra baixo Muito simples E aqui você salva Tá vendo? Ah, salvou, muito bem é, Tá quase pronto né, para entrar no ar o sistema Da Rádio Itamaraty é, Nós vamos Fazer o seguinte aqui Deixa eu ver, bom Vamos, é, vamos colocar no ar primeiro. É, muito bem. Aí cê, você vai vir aqui. Do lado esquerdo aqui. Clicar nesse playzinho. Tá vendo aqui? Aqui, gente, é muito interessante isso. Ó, tem 128kbpf. E tem muita gente burra que não, não tem entendimento da coisa. E fala, ó, aí eu vou colocar no 128 que é a melhor qualidade. Aí, aí que você se engana. Aí que tá o segredo da configuração. É 128kbpf em MP3... É, já era pesado. Agora, se você colocar 128 em ACC Plus, que é a alta definição, não vai tocar em celular nenhum, absolutamente nada, vai ser uma, uma, uma, um fracasso total. Em ACC Plus, você tem de colocar 32. Aí você fala, mas 32 é pouco demais, mas a qualidade de 32 KBPF em, em alta definição... É equivalente a 128 em MP3 de qualidade. E é levinho, vai rodar em qualquer celular do Brasil, né? Sem problema algum. Vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos clicar aqui. Para colocar o trem em funcionamento. Isso, vamos lá, vamos ver se conseguiu aqui. Tá vendo lá, ó, DJ em funcionamento. Muito bem. Voltando no sistema. Tá aí. Já tá em funcionamento, deixa eu só ver se, se tem um retorno aqui. Eu não posso tocar muito, senão os direitos autorais das músicas ele pega. Vamos lá. Aí deu uma enroscada aqui porque ele não tá tocando, hein? Vamos lá. É, tá demorando aqui, rapaz. Tribulação essa. Então, vamos, vamos cancelar esse playzinho aqui. Deve estar tá com, com algum problema. Vamos lá dentro, né? É, vamos lá dentro, lá no play, lá de dentro, para a gente conferir se está tocando normal. É, tá certo aí, está tocando normal aí. DJ configurado, rádio pronta para colocar no ar, maravilha, né? tá certo aí. É, nós estamos ainda em 12 minutos, mas beleza, vamos minimizar apenas o seu painel aí, o de stream, Vamos fazer uma plataforma, né? Rapidinho para colocar esse player, né? É, para ter o um endereço real é, da sua rádio. É, eu, no caso, da Rádio Itamaraty. Você é, vai fazer uma plataforma para a sua rádio, evidentemente. É uma plataforma gratuita. É um endereço gratuito, não vai te custar nada. Eu vou vir aqui é, comunidades.net, comunidades.net. aperta aqui, e vamos lá, e taca lá pra cima, e vamos que vamos, pronto, vai entrar nessa página, é, deixa eu ver aqui, criar, é, editar, não, criar aqui, vamos apagar isso aqui que já tem aqui, que tem um montoeira de rádio aqui, é, rádio Itamaraty, rádio Itamaraty, Vamos torcer para que essa, essa, esse nome já não tenha ainda, né? Vamos colocar o e-mail da empresa, não vou usar o outro não. Vamos apagar a senha aqui. Colocar a senha oficial. Vamos ver, se não tiver ocupado, eles já aprovam já, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, ó, aprovou, hein? Maravilha, ainda bem que cooperaram comigo, né? Pra não perder tempo, aí. É, vamos lá, deixa eu dar um... Aqui tem vários templates. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar alguma coisa bem simples, né? Depois da videoaula a gente muda alguma coisa. É só pra explicar, pessoal. Vamos colocar esse laranja aqui. Eu ia colocar rosa, mas eu acho que não vai gostar da, da ideia, né? Então, eu vou colocar meio laranjado. Ele pode não gostar, mas depois vai vir em cima do professor aqui. Estou ferrado aí. É, deixa eu ver como é que ficou o template. É, deixa eu ver aqui. É, isso, é claro que isso aqui vai ter de mudar, né? Vai mudar o painel e tal, mas isso aí é coisa para outra aula. A mudança dos, dos banner. Mas é mais ou menos por aí. Já ficou a maquetezinha do template aqui. Tá? E pronto. É, o que mais aqui que nós vamos precisar? Ah sim, vamos buscar lá o player, né? O player da rádio. Para o pessoal ver como é que vai funcionar. Vamos lá. Catando um player. a ser mais breve. É, deixa eu catar isso aqui. Você pode é, colocar até os outros, mas... É o mais garantido é aquele ali. E é o menos ruim, né? É, é o menos ruim. Porque a ultimamente esses playzinhos da, da nossa do nosso painel aqui eu vou te falar viu? é tem sido uma uma complicação danada deixa eu ver aqui tá o player que você copiou lá você vai trazer ele editar página você vai clicar aqui editar página olha só o início você vem aqui, editar página, demora um pouquinho para abrir, internetzinha tá um pouquinho enrosquenta, isso é porque ela, o pessoal aumentou esse meio pra pagar, né, cada vez que eles aumentam eles enrosca mais, é uma beleza. Isso aí é a nossa querida São Paulo, E dizem que é o melhor lugar do país, maravilha, eu não quero conhecer o pior, é, vamos que vamos, Ó, vamos dar uma olhadinha como é que ficou o play lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. ai. <risos> que música esquisita. <risos> ai, ai, ai. Muito bem. Está é, aí o player, né? Beleza. A, a rádio praticamente está aí já no ar. Já tem o um endereço. É Rádioitamaraty.comunidades.net. Endereço gratuito. Você não vai... É, se você montando é, para sua aí você não vai pagar nada. E aqui tem o sistema de confecção do site também. Né? É, vamos abreviar né, que inclusive vou pôr o link da, das outras videoaulas para você é, confeccionar o site certinho. Não vou colocar numa videoaula só que fica muita coisa. E a minha goela também não aguenta falando tanto assim. Né? É, aí complica tudo. Mas eu vou colocar o link embaixo desse vídeo. É, das outras videoaulas para você acabar de confeccionar certinho. E configurar o painel certinho e fica, vai ficar tudo bonitinho. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Depois tem. Aí, aí, ó. É, depois tem ó, é, a vídeo aula para você é, é, tirar esse banner, fazer um banner da sua própria rádio, igual eu vou fazer mesmo, né? Vou fazer mesmo, acabar essa rádio fora do ar. E, enfim, né? Colocar o globinho Digital. Para que registre aonde você está entrando, em qual, as pessoas estão entrando em outras partes do mundo, é, as cidades, etc e tal. Né? Muito bem gente, vamos ficando por aqui. né? Vamos ficando por aqui, é uma partezinha aí de como você montar a sua rádio online. E abaixo do vídeo, é claro, vou deixar as, as, os links né, das outras videoaulas para você acabar de montar tranquilamente. Ah, mas e como é que eu faço para comprar esse stream? Entra em contato comigo. Eu tenho o stream é, à sua disposição. É basta você entrar no nosso WhatsApp, né? 16 é o código de área 988269117. É, estamos em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. A cidade mais calorenta da região. Aqui de São Paulo, viu? Eita, meu Deus do céu, mas que calor, rapaz! Tchau, gente. Até a próxima.